Salve, salve galera! Estou de volta hoje trazendo para vocês Strayed Light, um jogo de ação e combate. É... Tem alguma coisa especial relacionada à luz, os elementos nesse jogo. Parece-me ser algo da mecânica central. E isso afeta daí o gameplay e o visual do jogo, então... Essa questão das luzes, provavelmente tem relação com alguma coisa de gameplay que se manifesta. É, vamos então testar o jogo, ver como é que ele é. Recomenda-se usar controle. Então vamos ver como é que é, porque já testei aqui jogos com controle que não foi, né? Hum, mal ver, conseguir ver o ícone nas caixas pretas. E branca vai ficar assim pra mim, e aí? Vamos Já tava imaginando meu personagem levar um tapão E alguém dizendo Wake up! Parece que agora foi mais sutil Algo meio Zelda Breath of the Wild tá. Nossa, o personagem tá... Aí, levantou É... Não sei se é o caso de vocês Se vocês já passaram por esse tipo de coisa Esse jogo, como ele deve ter a ênfase nas luzes É importante comentar Porque eu tenho um problema de visão E aí algumas pessoas comentam que elas vão ver meu monitor Ele tá muito escuro E aí elas, por exemplo, não enxergam certas cores mas eu, E aí eu digo assim, ah não, mas tá aqui e a olha, ah, mas como é que consegue enxergar essas cores nesse monitor tão escuro? Ah, então se ficar o vídeo um pouco ruim pra vocês, é bom vocês irem avisando né? Porque aí eu vou ajustando a gravação não ficar tão ruim, porque com meu problema de visão Pode dar problema Ainda não tá liberado para correr, tô testando aqui os comandos Não liberou para correr pelo menos, não ainda. Eu entendo porque que eles fazem esse tipo de tutorial, esse tipo de momento que é para caminhar... E se acostumando com os movimentos, mas eu acho muito irritante. Eu prefiro algo mais dinâmico... Não muito tempo... Para movimentação e mover câmera. Até porque se o jogo exige bastante coisa do jogador quanto mais cedo ele começa a exigir essas coisas, antes o jogador vai se acostumando. Então, coloca uma ou duas plataformas, o jogador passa e deu. OK, tá bonito. Bonito, bonito. Tá para ver que é desenho sobreposto para parecer que tem uma profundidade, mas não deve ser tudo 2D lá. é uma chama ou uma luz que está na chuva por enquanto não tem nada de diálogo acontecendo é, mas eu tenho tendência a ficar em silêncio quando dá alguma cinemática como se vocês fossem ouvir se bem que eu tava jogando Aliens Fireteam ah, agora ele virou correr. e... Fireteams Elite e praticamente falando, mesmo com os personagens falando durante as missões e a história do jogo vai sendo contada muito nas missões, que é interessante porque coloca o jogador para jogar, que é o que a gente quer mas muita gente acaba não prestando atenção na história porque tá concentrado matando os inimigos alguma coisa da história eu consegui prestar atenção, mas não muita coisa Ah, para saltar sobre os obstáculos. Ah, ele salta bonitinho. Solta direitinho aqui, ó. Então, se corre, se tá correndo e pula, e aperta o botão para pular, ele pula mais alto, deve ter como você abaixar agora, não? É. Foi. E aí a gente entrou numa caverna, e é interessante perceber que isso mascara bastante que a gente não está explorando o lugar que a gente via no horizonte ali atrás. O que facilita para os desenvolvedores bastante também, né? Deixei de ser criança, virei um adolescente. Aí a sombra roubou a luz do personagem. Agora estamos no modo direção. Ok, a... Ok... Por enquanto eu tô sem barra de HP, inclusive. Ah, pararam. Ah... é simplesmente ficar pressionando. É apertar mesmo. Ok. É o tipo de jogo que eu provavelmente vou me lascar jogando, porque eu não estou acostumado. Não... Aqui. Beleza. Só que tem que mudar de cor. Ok, mecânica do jogo está relacionada a essa chama e a luz. Parece chama, não sei se é. Sequência de ataque de aparo. Hmm. Ok. Enquanto os inimigos também estão relativamente lentos. Os inimigos não, né? O inimigo está relativamente lento. Beleza. E aí esses ataques roxos não tem como desbloquear. Te tem que esquivar-se. a pergunta. Como eu não tenho barra de estamina, não sei dizer, mas provavelmente vou ter uma barra de estamina que me impede de ficar usando o bloqueio Ou um incentivo de bloquear e aí o inimigo ficar relativamente vulnerável hum. Ok Aí ah, tem que ficar parando os golpes para carregar. Beleza. Por enquanto, a inteligência artificial está mais ou menos fazendo o seguinte. Ela tá mudando cor, atacando, aí ela ataca muda cor. Pronto. Ok. esta é sua barra de vida. Ah, ok. É, então isso é uma coisa às vezes que me irrita, tutoriais muito grandes. Agora, a jogabilidade está fluida Tenho que admitir Agora, vai usar é esse Beleza e agora vai dar um golpe corrupto? Não Agora eu acho que vem um golpe corrupto Isso Mais um golpe corrupto Criou Bom, é daí que vem o nome do jogo, né? Luzes... A deriva, né? Perdidas... Straight Lights... Agora... Eu entendo porque que alguns desenvolvedores fazem isso... De não ter nenhum texto, nem nada... O jogo tá bonito, os cenários estão bonitos... Mas eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo na história... Isso é uma coisa que me incomoda... Porque eu não sou o tipo de pessoa que só precisa ver cenas bonitas... Inclusive... É por isso que o pessoal não gosta muito quando eu vou com eles no cinema, ver se é porque eu não sou o cara que fica só dizendo nossa que legal, fico... sou o cara que olha assim ah, cena não faz muito sentido beleza, tá deixa aqui um hum. ok, que tá com as habilidades esse aqui Tá, ali Aí depois eu descubro que eu acidentalmente desabilitei a legenda, é por isso que eu não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Só que me faltava Beleza Pelo menos eu não estou mais sendo obrigado a me mover lentamente, eu voltei para aquela caverna onde eu estava, e agora eu tenho que seguir para... para... aqui. Usar habilidade selecionada e custo de energia. Beleza. Perdi até nos controles. Ok, Bloquear... Hmm. Faz isso. Não estou dizendo que vocês não vão gostar do jogo, mas por enquanto não é o tipo de jogo que eu ficaria muito tempo jogando. Principalmente considerando que a principal mecânica que eu tenho para causar dano é bloquear os ataques. Ao menos por enquanto. Ah. Interessante isso. O fato de ter animaçãozinha pro personagem se segurar já é de é algo bem mais interessante. Isso é o que? 20 minutos e eu ainda tô no tutorial? Não que haja jogos, não que não haja jogos com tutoriais maiores até, mas okay, os inimigos estão começando a bater mais. é que eu já estou começando a antecipar as ações da inteligência artificial. Até porque os inimigos eles não têm, eles não parecem ter muitos padrões de ataque. Um tinha o padrão de atacar amarelo azul, azul amarelo, amarelo azul, amarelo não, vermelho, né? Ah, ó, oh, interessante. agora tem um padrão mais interessante Ah, isso é um problema Eu só movo a câmera E ele tá trocando de inimigo no qual eu tô mirando Eu preferia que tivesse que pressionar Ah, é assim que bate Beleza. Descobri combater. Agora vai ficar bem mais interessante. Você tá apanhando aqui e feito um condenado, né? AU! Foi! Descobri combater. Sol direito. Ah, já deu uma melhorada. Já ficou mais interessante. Ah, uh, morri. Não? Morri sim. O que, que é isso? Hum, colecionável. Não parece que os inimigos retornam. Tô. Beleza. Vamos ver o que, que mais temos por aqui. Animais de luz. Será que é por aqui? Tá, mudei a cor E eles não mudaram de cor Então não está relacionado com isso Uou Eu não esperando por isso Ah, eu não ia ficar esperando ele usar o golpe se ele tá com pouca vida né Então por isso que é legal poder atirar, bater no caso não me parece um jogo muito longo, ao menos por hora eu não... Au. Quando pega o... Quando vai pegando a manha vai ficando bem mais tranquilo de atacar, bloquear e fazer esses comandos todos. Não é difícil fazer isso. Não é eu que sou, tô conseguindo ficar muito bom, não. É que não é difícil mesmo. Tem alguns jogos que eu já vi ser bem mais difícil fazer essa coordenação, porque a janela para fazer essas ações era menor. E agora vem um chefão. Tinha que vir um chefão. Não seria um tutorial sem um chefão. Aqui Porque não é experiência de jogo da pessoa para ela olhar para um lugar e pensar Acho que não é aqui que continua Eu vou seguir por aqui Exatamente porque não continua Porque deve ter algum segredo Uou Ok Agora ele vai usar o ataque né? Ops! Eita! É, então. Aqui é uma IA um pouco mais interessante. A para recuperar a vida, sim. Se eu apertar o botão certo, vai ser muito melhor. Ah, Então. Eu achei que ele ia... É, então, tem que usar o, o, a esquiva logo quando o bicho tá em cima. Ou seja, é o tipo de coisa irritante, porque eu imagino que eu tenho que me esquivar quando ele dá o pulo, mas não, porque ele, no ar ele muda com o inimigo perseguidor, aí aí acaba complicando um pouco mais. Aí vocês pensam, tá, mas agora que você sabe, você não deveria ter mais facilidade para esquivar, não necessariamente. Ah não é necessariamente porque parte é reflexo tá Aí ele pula para trás ó Vamos lá. Foi eu podia ter lembrado antes de ter usado poder, o poder para voltar ao mundo interior e meditar melhorar o personagem. Beleza Mais um de vida, a paro concentrado. Para realizar um contra-ataque. Aí em tese eu posso pegar mais mobilidade. Vamos ver aqui. Também tem que ver onde eu fui parar, né? Aqui. Não tô muito longe. Agora vamos ver se os inimigos realmente dão. respawn. Não deu. Não deu. Os inimigos devem ser bastante limitados. O que me sugere. que ele terá uma estrutura de inimigos relativamente desafiante, né? Inclusive vocês percebam que o inimigo atacando mais rápido, eu não me sinto tão constrangido de não bater, porque ele realmente vai levar bastante dano se eu aparar corretamente. Ok, tentei chegar perto, não aconteceu nada chegando perto. Como é que é? Se eu já apanhei tanto para aquele bicho que não era um chefe. C, quando vier o chefe, vou estar tá lascado. Arena! Boss. Boss fight. Agora vai dar um ataque corrupto Não sei o que ele vai fazer Agora vai dar um ataque corrupto É um macaco basicamente Querendo brincar com Coisa nova ali Em termos de chefe, é interessante a mecânica de ele realmente estar tá aqui de maneira mais inofensiva. Ow. É. um chefe, não estou apanhando quase nada. E ainda tem aqui as aberturas para os jogadores. Estiverem com mais dificuldade Isso daí me lembra Master Hand de de Super Smash Bros. Nossa, foi muito longe. Como é que eu vou alcançar ele agora? Foi um nível. Foi aí tem a cinemática e ele dá o pulo e também tenta pegar. Olha, em termos de chefe, de tutorial foi interessante. Principalmente considerando que ele mostrou a questão de que o jogo em tese deve dar algumas aberturas. Ou. Oh. Au. Que pena do bichinho. Mas eu acho que ainda não terminou esse chefe, deve ter mais alguma coisa. E aí deve ser a batalha mais relevante contra ele. Esse daqui mais 2 de energia. Ou 2%, não entendi direito. Esses bichos... Tem a versão deles sem luz Aqui, velho Foi Bosta Então É interessante o cenário ser assim aberto Agora, se isso não vai ter muita... Influência na jogabilidade Por exemplo, se não vai ter combate ali É meio desnecessário Então eu imagino que em algum momento Haverá combates aqui Em espaços mais assim Difíceis de andar Aqui já tem alguma coisa disso Nossa, troquei Troquei, troquei de cor duas vezes. A cor é, eu acho que eu achei que o inimigo ia trocar e de volta para que ele ficou. Então, significa que os comandos respondem bem. Não é um jogo lento, que é um dos motivos pelo qual eu devo ter alguma dificuldade em jogar esse jogo nas, nas fases mais avançadas. Agora segundo round. Aqui. Ah. Au. eu não estava esperando por isso. E não dá para parar essa pedra, não dá para parar a pedra. Caraca! Meu, qual é a hitbox que eu não tô vendo? Então, conforme eu vou levando dano, eu vou perdendo vida máxima até eu... Hum. Será que agora vou para a vida máxima? Ok... É, eu não recuperei vida máxima É, não dá pra usar o dash pra tentar chegar mais perto não Morreu Não garanto que eu vou conseguir passar muito além disso, se bem, Ei, Vou... O jogo... Impressão minha? Ou o bicho agora tá na segunda fase? Então... Eu não sei qual é o tempo exato para Esquivar. Parece que é quando ele tá para jogar. Nossa. Ok, o combo dele tá bem mais agressivo agora. Agora realmente tá parecendo um inimigo. Vamos lá. Mais uma tentativa aqui. Então, eu disse. Eu... Não é o tipo de jogo que eu sou bom Oi, ok. Agora eu consegui recuperar alguma coisa de HP. Acho que consigo Não vai ser fácil hum, Só passar por baixo do tronco Não vai ser fácil mas eu acho que eu consigo Au Eu vou ficar na defensiva. Já que... Au. Ok, cheguei na quarta fase. Vamos ver se eu consigo. Alguns movimentos deles são muito fáceis de telegrafar. Outros são bem mais difíceis Que é bom Ó, esse dali é super fácil de telegrafar Esse dali Eden? Ó Se eu conseguir fazer uma série de bloqueios seguidos eu consigo recuperar meu HP máximo mesmo que ele vá Então... Comecei a entender um pouco melhor desse jogo que é interessante, porque significa que eu não preciso ficar refém de itens de cura e coisas desse tipo É interessante perceber que o nosso personagem, ele tá tentando salvar os animais Desse outro chefe E vai ter mais uma luta contra o chefe Pelo menos mais uma luta por aqui? Eu não sei. Nossa! Dois inimigos aqui... Coordenação de inimigos, às vezes, mata muito mais do que um chefão, não é? Ah, mas é bom que tem isso, significa que eles estão realmente adicionando alguma coisa de desafio Cai Além das quedas E cenários Nossa! Eu nem preciso ir com tanta pressa, mas só de eu estar indo com pressa eu tô morrendo tanto Onde para parar? Tá É, não dá pra. Não dá para esquivar pra frente. Se esquivar pra frente, leva o laser. Nesse caso ali. Tá. Lá em cima tá o boss. Antes tem esse bicho aqui que acabou de me matar porque me jogou pra fora. OK. O cenário, os cenários e inimigos começaram a se intercalar. Agora isso daqui tá sendo muito mais interessante enquanto temos o tutorial. Beleza. Dá o brilho douradinho quando a gente bloqueia e recupera a vida Au E sempre que termina uma batalha, parece que a gente recupera tudo de HP pelo menos É, não é aqui que sobe? Aqui Eita! Ah. Tô tentando o melhor aqui, mas. Caraca, eu não vi a onda de choque Não antecipei isso Tá chegando agora no fim Eu vou tentar derrotar esse chefe Nessa terceira luta Dá pra passar a cinemática Então... Ainda okay, lasquei, porque fui... Foi ambicioso. Inverti as cores. Em termos de jogabilidade, esse jogo tá bem interessante. História não tem muito o que comentar, que de fato não vi muita história propriamente. Quem se interessar tá lançando hoje na Steam. Não é o tipo de jogo que eu vou me interessar muito, mas não significa que o jogo seja necessariamente ruim. Inclusive, ah, não consegui esperar. Consegui quase recuperar toda a minha vida na base do bloqueio. Então... Gente, temos de luz é interessante. Esse golpe ainda não aprendi a esquivar. Mais um bloqueio, ou dois? Bora! Alguma coisa aconteceu, Quem já viu aquele jogo do Azura, também deve estar tá reconhecendo algumas coisas assim que aparecem. Em termos, né, de ação. Tem bastante potencial o jogo. Ah, deu até. O jogo tem bastante potencial. Principalmente se ele for trabalhar com mais elementos de cores. O que pode dar muito trabalho em termos de jogabilidade. Agora, considerando só as duas cores. E dar habilidades específicas para cada cor. Só nisso já consegue fazer bastante coisa. Eu vou encerrando por aqui. Gostei do jogo. Como eu disse, não é o tipo de jogo que eu me interesso, mas uma experiência bem agradável, porque os comandos responderam muito bem. Eu vou ficando por aqui, e até, até mais.